E aí clã Sheldon, aqui de novo, a gente está voltando depois de muito tempo com a nova DLC de Blasphemous, Wounds of Eventide, disponível gratuitamente para PC e consoles, a DLC, né, o jogo é pago, hoje a gente vai mostrar para vocês como começa esta DLC deliciosa, a gente vai pegar aqui uma, um save mais completinho, 142%, será que tá bom? Deve estar. Tá. A gente está no nó das três palavras essa diferente da última DLC é a DLC final do jogo que ano que vem tem blasfemos 2 a gente já vai teleportar para o começo de tudo lá para o começo Irmandade do Pesar Silencioso para fazer a DLC é necessário ter zerado o jogo e ter feito ele no new game não tenho certeza se é necessário fazer a das amanhecidas. E eu tenho certeza absoluta que não é necessário fazer o Steer of Dawn. Que é das amanhecidas. Strife Ruin, eu tenho certeza absoluta que não é necessário. Muito bem, a gente teleportou aqui para a Irmandade de Pelas Aras. Silencioso, a gente vai lá para a área de tutorial. Com... Em mãos. A gente vai ter aqui... É, o sangue perpetuado de areia Essencial para fazer Iniciar a DLC E não adianta assistir só o comecinho do vídeo Porque são vários passos Para conseguir Chegar nesta área nova Com novos chefes Muito bem Meio enjoadinho Você tem que pisar nas poças de sangue a tempo É, é meio difícil Sofri Porque já tem um save não sei se vocês fizeram as DLCs, mas conforme você faz uma delas, o save sofre um upgrade e você consegue se teleportar por ele. É bastante incrível. E aqui a gente vai direto. Passar rápido pelas poças de sangue ou areia. A gente vai ler os diálogos, desta vez, e aqui a gente encontra o primeiro item, essencial. É a tirama do bastão celestial. Isso, li tudo errado, mas tá bom. Antes de eu mostrar esta personagem, como eu recomendei né, jogarem as DLCs, jogar o jogo completo, é claro que nossa gameplay contém spoilers, então vamos lá. Olha quem está aí, a Lucrécia. As atraturas vermelhas descascadas revelam a minha agonia. Ela se aventam lo o arquiteto do sacrilégio, aqui, ao final deste caminho árduo, sombrio e desolador. Sua santidade, nosso pai, guarda no você sob o mármore de seu dembolantório banco. Ele conquistará aquilo que minha espada fachada não foi capaz de conquistar. E deixará você de joelho sobre as cinzas das árvores sagradas que outrora lhe deu. Ele colocará a mão misericordiosa em sua fronte, santificando o final da sua blasfêmia. Isso aí. Ela. A gente meio que derrotou ela, né? Aliás, penúltimo chefe do jogo. Ela se encontra nessa situação aí. Eu vou mostrar para vocês um item não obrigatório, mas que a gente vai pegar mesmo assim. A gente vai tudo aqui pro cantinho. E caímos já, mas tudo bem, não tem problema. Era ali mesmo que tinha que cair. Você vai cair nesse cantinho e. Pega este item que é coroa de ferro mordido. Para que serve? É sempre um mistério que os itens fazem. <risos> Tem um baita de um texto e é um enigma envolto um no mistério. Eu não, eu não me lembro, eu não me lembro. Olha só o um negócio de strife and run. Baita DLC para quem gosta de se penitenciar de verdade. Próximo lugar que a gente vai. A gente vai teleportar lá para o Ecos de Sal O Ecos de Sal é uma área da DLC é, das amanhecidas, né? a primeira DLC que saiu e ele tinha algumas portas fechadas A gente vai mudar essa situação agora Vamos todos ruchãozinho chãozinhos até lá e a gente chega nessa parte tinha tipo umas, umas ruínas aqui atrás e um, um cara corcunda que tocava um, um pet. A gente vai passar direto e já ingressa na área não bem nova, né, mas o caminho para a área nova, porque ainda estamos no Ecos de Sal. Olha que delícia de lugar. Infernal. Ah. <risos> Mas eu gosto de tomar dano. Pronto. Pois que coisa mais linda. Chego aqui num ponto interessante. Cai diretão. Ali tem um negócio. quantos projéteis na tela que coisa mais linda <risos> é, tá ótimo. olha o que temos aqui um negócio desse será que tem alguma coisa para cá? não Descer diretão Matar as sereias de barro Será que é fácil essas áreas? Vou dizer pra vocês que não <risos> Droga <risos> Vamos derrotar a sereia pra ficar mais fácil certo. Vou Tentar pegar aquele negocinho lá, né? Já que a gente tá aqui Não, é obrigatório, mas como a gente vai fazer um vídeo mais curto não custa nada. Escama de alabastro polido. Muito bem. É necessário ter o sangue de areia, mas é, é obrigatório, obrigatório. Muito bem. Chegamos no um poço profanado. Isso aqui é um pedaço novo. Se não me engano, era trancado com ruínas, desmoronado. A gente continua pelo Ecos de Sal. Todos os bichinhos para ficar mais fácil a vida. Só vamos dar uma olhadinha no mapa para ver como é que está. É bom, é bom. Aqui tem mais um save. Estamos quase lá Aqui tem um teleporte novo E aqui, ó, se vocês olharem no mapa com atenção, tem uma passagem secreta Legal, né? Olha a gente pra cima do sinistro, né? Como sempre, esse jogo sabe ser sinistro. Local de descanso da irmã. Olha só. Pentee. Você está esperando o túmulo sob o qual meu nome perpétua descansa, e com ele um corpo que pereceu há muito tempo. Apesar de já termos nos conhecido por meio das chagas do nosso confronto, a audácia da sua fé nos proporcionou um novo encontro. Um encontro escondido de um milagre que no final sabe de tudo. Penitente, você derrotou meu irmão e agora ele está em um lugar distante onde a minha voz não consegue alcançá-lo. E não posso pedir que ele o ajude a dissipar suas sombras, que continuem se emaranhando diante de nós. Pois elas protegem uma verdade que não pode ser revelada. Como você, o milagre perpetua sua escuridão. Deixe-me agora zelando por meu irmão, mesmo que os oceanos, céus e horizontes rubros nos separem. Quase ah, certeza que é obrigatório vir aqui ela te manda, né? Então você tem que ir. A música a trilha sonora deste jogo, ela é muito boa. E temos aqui? Eu fiquei curioso curiosidade pra para baixo. Será que é para ir para baixo? Será que é pra frente? Qualquer coisa. A gente faz um corte para não ficar um vídeo muito longo. Aqui, ó. Caiu. Ah, luta e destruição. Ah, aqui já é o lugar que a gente tem que ir. de sal. quase. Tem um corta-caminho. Não, lutos de são luto e destruição. São umas coisas terríveis mesmo. a gente vai precisar muito da unha a unha a gente vai tirar aqui este item vou colocar este item vou tirar este item deixar a unha as línguas emaranhadas e a gente vai ter essa facilidade de sair da lama Bom, é, é isso? não, não é só isso Agora, essa é a entrada Tem ainda a parte para valer, tá vendo? E aqui vai pegar um item que é muito legalzinho, mirabras do regresso ao porto. Esse item você usa ele e você volta para os, os teleporte. E aqui a gente tem isso aqui, ó, tá vendo? Tipo uma trava segurando uma escada. Normalmente a gente vai por cima e abre, não é o caso, a gente vai equipar aquilo lá que a gente pegou, no começo do vídeo, e usar bem aqui. Ó, oh, que legal, olha o barulho sinestral. Isso aí é um dos inimigos novos É aquele que sai da lama E aqui, se eu não me engano É a entrada pra valer, tá vendo? É tipo um barco que aparece até no trailer da DLC Tem um corpo aqui é, se você colocar aquele item do corpo, ele vai contar uma historinha Mas eu não quero saber não aí ó, vamos salvar. E depois eu vou fazer essa área em outro vídeo, completa, com chefe. Se eu não me engano, essa DLC tem dois chefes novos e tem um, um, um chefe final um pouco diferente do normal, com um outro final. A gente vai fazer tudo completinho. Aí para quem quiser começar o DLC do Blasfemo, só baixar e jogar. Gostaram do vídeo? Deixe o like, se inscreva no canal, adore de nossos vídeos, a gente joga jogos indie Metroidvania e recomendações, blasfemos é um jogo indie fantástico também, um Metroidvania. E é isso aí pessoal, até o próximo vídeo, viva a amizade.